Fala galerinha, tudo bem? Paula Souza falando, dou logo dicas e tutoriais, marketing digital Bom, vou continuar a aulinha das contas aí que eu tô fazendo Na conta do Gmail E hoje eu tô, vou ensinar vocês aí a tá criando uma arte para pôr no canal Tá? Eu tô aqui no site Canva Canva www.canva.com Eu vou estar tá deixando o um link aí na, na descrição para vocês. Na descrição do vídeo aí para vocês estarem acessando. E vou também estar mostrando para vocês aqui esse online image editor. Eu vou explicar por que, que eu uso esse esse site também. Então vamos lá. Vou entrar aqui no Canva. Bom, essa aqui é a interface do Canva, como vocês podem ver, está vendo aí, a interface do Canva. Quando vocês entrarem aqui no site Se for a primeira vez Vocês têm que fazer um registro né? Tá aqui, ó, novo no Canva, registro e Vocês vão fazer um, um registro aí É bem rapidinho tá? Ó, educação, professor, aluno Vocês vão escolher isso aqui Eu Geralmente eu coloco isso aqui, ó, uso pessoal tá? Mas aí vai ficar a critério de vocês Tá escolhendo isso aqui E preencher os dados Depois que preencheu tudo direitinho Vocês vão entrar aqui na conta de vocês Eu, Como eu já tenho a minha conta Vou clicar aqui em faça login. Pode estar também registrando com Facebook ou com a conta do Google, que é aqui nos vídeos anteriores eu ensinei tá criando aí a conta, OK? Então vamos lá, vou clicar aqui em faça login. Aqui tá a interface de todas as capas que eu estou fazendo, como vocês podem ver tem aí algumas no meu canal aí. Aqui é o YouTube, como ó. Então, vocês podem ver meu canal tá sem a capa uma coisa que eu tô percebendo aqui no, no youtube eu não tenho conseguido colocar é, a capa pelo celular pelo computador só pelo celular não posso prometer a vocês que eu vou conseguir colocar a capa aqui porque não tá indo às vezes vai às vezes não vai eu não, não sei se é do meu PC eu não sei o que tá acontecendo mas aí se eu for pelo celular a capa entra por aqui eu não estou conseguindo então aqui no youtube eu vou clicar em personalizar canal e vai estar tá aqui ó adicionar arte do canal a minha foto já adicionei aqui como vocês viram nas outras aulinhas esse canal não tem vídeo porque eu não subi vídeo tem uma inscrição aqui que é um outro canal que eu gostei eu li os vídeos e gostei vocês podem também estar tá vendo o canal vitrine de cursos online, bem legal esse canal. Tá? E adicionar arte, vamos lá, arte do canal. Para adicionar arte do canal, vocês podem estar tá fazendo o upload de fotos do PC, tá? suas fotos, são fotos que você já tem na sua conta do Google ou a galeria do YouTube. Tem aqui essas fotos, aqui vocês podem estar usando também, tá? Vou botar aqui fazer o upload de fotos. Eu poderia estar indo lá na, na nas minhas pastinhas pegar uma foto e colocar ali, mas eu vou tentar fazer elas. Ela eu vou fazer, né? no caso eu vou fazer ela a imagem e vou tentar colocar aqui. Se não, eu coloco só que da uma da galeria que eu sei que vai para vocês ter a noção de como é que vai ficar. Aqui embaixo vem escrito qual é o tamanho recomendado. Tá, da imagem para ficar certinha no canal o que, que eu vou fazer? vou vir aqui no canva como vocês podem ver aqui em cima está miniatura do youtube tá? aqui é a arte do canal do youtube tá? aqui post para facebook, vocês podem estar tá clicando direto aqui ou colocar dimensão dimensão personalizada que é o tamanho dessa aqui, ó, 2560 1440 vai ser a mesma coisa, ou clica aqui ou bota a dimensão aqui eu vou clicar direto aqui que já vai no tamanho tá do... Do padrão do youtube, eu vou pegar uma foto aqui como exemplo eu vou pegar essa aqui do meu outro canal como exemplo tá? Vou botar aqui no esquadro certinho aqui, pronto. Aí, como é que nós iremos mexer aqui? Vamos lá. Eu peguei essa foto aqui para vocês virem. Tá mais certinho do meu canal. Se vocês olharem o canal principal, dicas e tutoriais, vocês vão estar percebendo que é essa capa aqui, do meu canal principal. Então vamos lá aqui no buscar vou explicar isso aqui primeiro para vocês estar tá dando uma olhadinha aqui no buscar vocês vão clicar aqui e vão pesquisar vamos botar aqui relógio botar a palavra do conteúdo que você quer e você vai pesquisar Ó, botei relógio como vocês podem ver aqui em cima e apareceu as figuras de relógio se eu quisesse Pegar um relógio desse aqui, vamos supor, esse aqui de pulso é só dar um clique em cima dele e abrir o relógio aqui. ah Paula, mas esse relógio ficou pequenininho. Eu seguro ele, o arrasto para onde eu quero, tá? Se eu quiser colocar aqui, se eu quiser colocar aqui em cima e para aumentar, clica aqui na bolinha e puxo para diminuir, tá vendo? A frente para trás do mouse. Mexe na dimensão dele, ok? Ah, Paula, mas eu não achei legal esse relógio não, eu quero outro. Como é que eu vou apagar esse aqui? Vocês vão vir aqui na lixeira. Já está selecionado o relógio. Se eu selecionar esse aqui, vocês vão clicar aqui no relógio. Selecionar o relógio, tá vendo? E vai vir aqui na lixeira. Pronto, apaguei. Aqui tem os layouts, tá? Que são os fundos, né? No caso, eu excluí esse aqui para vocês estarem vendo. Tem esse aqui, ó, grátis. Se eu quisesse colocar... Essa, esse layout aqui em alguma Em alguma arte o meu canal Poderia estar tá usando Não gostei, eu vou apagar Excluir elemento Vou selecionar Vou selecionar tudo isso aqui, ó Vou excluir logo tudo Pronto Deixa eu ver um outro aqui Colocar esse aqui, pronto eu Vou deixar esse aqui mesmo Tá Ó, como vocês verem Ficou menorzinho do que A parte branca aqui, é ah, então eu vou excluir porque eu não quero o menor, eu quero do tamanho da parte toda aí, da arte do canal. Então eu vou escolher um outro. Esse do cachorro. Aí ah, esse do cachorro ficou completo, tá vendo? Tá certinho aqui. Ah, Paula, mas eu quero escrever, mas colocar uma outra coisa. Então eu vou clicar aqui e vamos supor que eu vou botar canal... Vou selecionar o restante aqui para apagar, canal, dicas, deixa eu ver aqui o nome do canal que eu me perdi aqui, só um minutinho, deixa eu depois esse aqui, aula Sousa. tá aparecendo aqui o nome do canal né, mas... tudo bem, canal dicas... canal dicas, eu vou deixar assim que não tá aparecendo ali, eu também não me recordo qual nome que eu coloquei inclusive vocês anotem tudo isso, tá, porque para não acontecer o que aconteceu aqui comigo para vocês não tá esquecendo, isso aqui eu vou excluir, eu não vou precisar isso aqui também eu vou excluir, não vou precisar quero, agora vamos lá, aqui tá o nome quero mudar de cor eu venho aqui clico posso estar mudando de cor aqui vou deixar esse amarelo ali chamando chamando bastante atenção aqui ó canal dicas clico de novo em cima aqui eu mudo o tamanho da letra eu vou colocar um pouquinho maior ou colocar ele dentro do meu do meu layout né aqui é a fonte tá tá nessa daqui vamos botar nessa de baixo para vocês verem pronto Deu para mudar muito ali para vocês perceberem. Deixa eu ver uma outra aqui. Vou botar essa aqui que esse aqui é forte. Pronto, mudou. Então deixa eu aumentar aqui. Vou colocar esse aqui um pouco mais para baixo. Pronto. Agora vamos para aqui para o segundo, o terceiro quadrado aqui. Elementos. Do que que são elementos? Elementos são coisas gratuitas, aí ícones que vocês podem estar usando. Aqui temos as fotos gratuitas. Vocês podem ver vocês podem Tudo que tem escrito grátis aqui Vocês podem estar usando tá? Não é preciso assinar o Canva Não, vocês podem estar usando ele gratuitamente Tranquilo, tem muita coisa bacana Aqui para brincar Aqui, tá Então, aqui são as fotos, né Aqui, gratuitas Vou clicar agora aqui em grades Ó Um tipo de template, né Pra quem faz muita montagem de fotos É legal, ó vocês podem ver, colocar quatro fotos Aí vocês vão usar a imaginação de vocês Vamos o outro Quadrados oh. Quatro Quadros Aqui são os quadros também Que vocês podem estar usando Tem várias formas de quadros aqui, aqui ó, Molduras Tem coisas bem legais, gente Dá pra brincar bastante aqui Com o Canva Ícones é celular se fosse colocar um celular aqui alguma coisa de celular tá? vamos pro próximo Deixa eu fechar aqui formas vamos ver as formas as formas são as formas quadradas redondas triângulos estrela tem várias formas aqui isso aí vocês vão estar dando uma olhadinha linhas são várias linhas que vocês podem estar usando vou colocar essa linha aqui para vocês verem linhas para vocês verem tá também são tudo que está escrito grátis vocês podem estar usando setas diminuir um pouco aqui e vou colocar aqui se a pessoa fosse indicada para a pessoa se inscrever no meu canal né? Porque aqui embaixo fica inscreva-se tá? Vou mudar de cor dessa seta Vou clicar nela, vou mudar de cor Aqui no quadradinho da cor dela Vou colocar aqui o um vermelho Clique em mais Se você não gostou desse vermelho, clique em mais E adiciona a cor que você quer Ok? Pronto Vamos então, um para outro Formas, linhas, Vamos em ilustrações Carregou São ícones também ó. Vocês podem estar usando Tá Vai abrindo aqui, são várias coisas Podem estar tá usando de tudo aqui, gente De tudo mesmo Deixa eu fechar aqui Ilustrações Vamos agora para os ícones Esse negócio aqui de relógio aqui. Pronto, apaguei aqui Vamos voltar lá, ícones Ué, gente, O ícone não quer descer Pronto Tá aqui, são os ícones Vocês podem estar tá usando aqui pode estar tá escolhendo aí os ícones vou fechar também vou passar bem rapidinho E vocês usam a criatividade de vocês aí Ok, galerinha Vamos lá, gráficos são gráficos, são coisas bem legais Dá pra fazer logo, logo, tipo aqui dentro tá? Coisas bem legais mesmo, que aqui tem o um Canva de graça Tudo de graça Onde tá escrito esse 1SD um é pago Esse profissional aqui também é pago tá? Então aqui é Eu Amo Canva Se você quiser fazer algo referente ao Canva e, e adicionar que você possa ter por site você pode estar usando um logo desse aqui legal ou pode estar usando um logo e trocando aqui deixa eu ver se dá pra trocar não, não dá, acho que não dá para trocar eu nunca tentei nem usar esse aqui, não dá não vai ficar só o logo inteiro mesmo com o canva então vocês fazendo isso que eu falei né? tá vendo, made em canva se eu quisesse colocar isso lá embaixo, lá como eu criei no Canva, eu podia colocar aqui, made em Canva, tá? Poderia trocar aqui a letra, botar branca também, pra ver se some ali. Não, a letra é preta, ó. A letra tá branca, pronto. Tá vendo? Aqui, ó, ia ficar uma coisa bem fraquinha. Clicando aqui, eu posso colocar transparência nele, ó tá Em 100%, eu posso diminuir. Olha, lá, tá sumindo. lá ó. pode ficar bem transparente aí só para dizer assim: não é do Canva. Me inscrevi no Canva, como vocês podem botar aqui no preto. Aqui ó. tá vendo, fica uma coisa bem apagadinha que não precisa estar tá mostrando. Ok, vou escolher isso aqui. Vamos agora para o outro aqui, acho que aqui nesse aqui do Elementos. Acabamos, já mostrei a todos, né? Então vamos agora para o outro aqui, que é o texto. Texto, vocês podem estar tá clicando aqui em adicionar título. Inscreva-se. Adicionei um título, posso mudar a fonte novamente. Posso mudar a cor e o tamanho aqui da da, da letra, pronto, canal dicas inscreva-se, ok? Pode estar tá colocando um uma um título bem menor que é o subtítulo, um pouquinho menos aqui ó de título, ou pode estar tá escolhendo um dos modelos que tem aqui do lado, Eles podem estar. Tá Escolhendo aqui um, bem legal. Aqui ó, e tá, tá escrevendo, mexendo com ele. Aqui vocês podem aumentar para poder mexer legal. Aí Deixa eu selecionar isso aqui. Que eu vou escolher isso aqui. Não quero, não quero. Aqui eu vou escolher. Aqui vou escolher aqui Paula Souza. Paula Souza prontinho. Diminuir aqui. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar. Aumentar ela não. Aqui tá bom. Vou diminuir ela. Ó, Paula Souza. Posso aumentar porque ficou muito pequenininho. Então, vou botar aqui 24. Tá bom. Prontinho, ó. Paula Souza, tá? Então, aqui no texto não tem também muito segredo. Vai da criatividade de vocês aí. Tá escolhendo. Fundo fundo vocês podem estar tá colocando as cores tá? deixa eu tentar mexer aqui para vocês verem o fundo aqui, cor de abóbora fundo amarelo verde tá? ou vocês podem estar tá escolhendo as texturas né? escolhem a textura aí de vocês, aí, que vocês acharem legal aí pro canal de vocês okay? aqui tá o tá, upload vamos lá, no upload a, nós iremos pegar todas as imagens que, que nós queremos acrescentar dentro da, da nossa arte aqui do computador, o que, que nós iremos fazer? faça o upload das suas, das suas imagens clica aqui vai procurar a pastinha onde vocês tem, né, todo o material de vocês aqui pronto dei dois cliques ela já carregou aqui agora esperar ela fazer aqui o carregamento no, no Canva vou puxar ela para cá e vou eu quero que como se ele tivesse pensando em alguma coisa então eu vou virar para cá ó. vou diminuir e vou colocar como se ele tivesse pensando ok aqui eu posso botar um ícone então vamos voltar aqui em elementos vou pegar aqui ícones vou pegar a ideia aqui diminuir vou virar ela aqui diminuir para que ela fique dentro do pensamento dele como se ele estivesse pensando numa ideia tá prontinho poxa Paula mas ficou apagada como eu acho que eu tenho uma lâmpada bem legal aqui, já são tudo artes que eu boto pra cá. Aqui tem uma bem legal, então vou excluir essa lâmpada aqui, eu coloco pra cá para fazer as minhas artes aqui no cano, que eu brinco muito aqui. E eu vou colocar essa aqui, dei dois cliques, ela vem pra cá, rediciono -re aqui. aparecendo aqui, mas não tem importância não. Prontinho. Ficou aí a ideia. Se eu quiser, eu vou colocar mais um pouquinho em pé aqui. Posso trocar esse pra cá. Clico aqui nesse, mas poxa, Paula, tinha que estar tá virado para ele pensando. Venho aqui em girar e inverter horizontalmente. Prontinho. Agora o cachorrinho vai estar tá pensando no canal Dicas. Legal. Vou botar a lâmpada para cá. Também vou re adicionar ela aqui dentro. Prontinho. Pronto. O cachorrinho tá pensando no canal dicas. Tá? Então aqui foi o upload. Vocês vão carregar a imagem que vocês desejam, que vocês salvem aí. Galerinha, eu peço muito a vocês aí que vocês procurem não salvar fotos do Google. Muitas fotos do Google pode estar tá escrito lá que é gratuito, mas não são gratuitas. Tá? às vezes dá muito problema com direitos autorais da foto. Um site legal que eu gosto muito de pegar fotos gratuitas é o Pixabay, tá? Pixabay.com. Esse site aqui eu estar deixando também na descrição do canal aí para vocês. Está escolhendo aqui. Tá? Então vamos botar aqui lâmpada tá sem um assento, mas eu vou deixar sem um assento mesmo que vai do mesmo jeito. Prontinho aí. Então qualquer foto, ó, essa carreira aqui de cima, tá vendo? Essa fileira de imagens aqui, elas são fotos que são pagas. Desceu a primeira fileira, desceu na segunda fileira para baixo. Aí, ó, aqui, ó, que legal, ó. Cliquei em cima dela, abriu. Clique em download grátis. Aí você escolhe o tamanho aqui da sua imagem e você clica em download. Como eu ainda não, não tô na minha conta, tá? Porque não precisa se cadastrar, se você não quiser, só tem que resolver um captcha aqui. E em um download, pronto, já vai automático, ó. Vou resolver aqui o captcha. Motocicletas, vou resolver. Verificar, pronto, já foi em download. E aqui no cantinho, ah não, veio pra cá para cima, posso salvar aqui. Pronto, já está na, aqui ó, já está na minha máquina aqui embaixo ok? Então eu vou estar tá deixando o site, o link desse site aí também para vocês, tá? E aqui, vamos voltar aqui, pronto. Vamos supor que aqui já está tudo salvo, aqui, já está tudo pronto, não quero salvar mais nada. O que, que nós iremos fazer? Aqui são os nossos arquivos, redimensionar aqui são algumas coisas, ó, Tá vendo? É pago, essa parte aqui é paga, pode começar com 30 dias grátis. Eu não mexo nisso, eu não preciso do, do pago, eu, no gratuito eu consigo fazer minhas artes bem legais. Aqui você vai desfazer uma ação que você não achou legal, no caso aqui vai ser, acho que a última foi a lâmpada, né? Então vai desfazer da lâmpada, ó, foi a lâmpada, tá vendo? Toda ação que eu fiz na lâmpada, ó, agora passou pro balãozinho. Vai voltar lá para outro lado, tá vendo? Aqui desfaz as coisas que você fez, aqui refaz tudo de novo. Vou botar a lâmpada ali dentro agora novamente. Do jeito que está. Prontinho. Desfiz tudo de novo e voltei para um lugar. Aqui ajuda para vocês entrar e discutir aí sobre o Canva, né? Procurar saber mais sobre o Canva. São alterações não salvas. O legal de salvar, como é que eu vou salvar isso aqui? Bom, isso aqui, essa foto, eu vou clicar aqui e vou botar o nome da minha arte, do meu canal. No caso é o canal Dicas, então eu vou botar canal Dicas aqui. Canal Dicas. É Porque vai ficar o nome da minha arte. Pronto. Coloca aqui, tornar público. Se você deseja compartilhar. A imagem que você fez, você clica aqui em compartilha, tá? Endereço de e-mail, tá? Pode editar, visualizar. Redes sociais, vocês podem estar colocando nas redes sociais de vocês aí, ó. Facebook, Twitter. Pode apenas pegar o link para compartilhar. Pode pegar o link para incorporar dentro do site ou blog de vocês, ok? Eu não quero compartilhar, eu só quero baixar. Clico aqui em baixar. Já vai vir PNG, que é o recomendado, ou o JPEG. Ou JPEG, o primeiro aqui a opção, ou a segunda. Mas eu deixo sempre aqui no PNG. Clico em baixar. Com certeza essa foto aqui vai ficar muito grande. tá A gente vai ter que redimensionar aí. para deixar compatível com o celular, com o tablet. Essas coisas, então... Isso aqui vai ficar muito grande. Então vamos lá, eu coloquei para baixar, Fez o download, já vem aqui pro meu canal, vocês escolhem a pastinha que vocês querem. Eu vou deixar aqui na área de trabalho mesmo, clico em salvar, e prontinho, foi. Tá? Então vou fechar, vou deixar aberto aqui para mostrar uma coisa para vocês. Vou vir aqui no YouTube, adicionar a arte do canal, selecionar a foto do computador, vou vir na área de trabalho, vou pegar a minha imagem. Dei dois cliques na imagem, mas tá carregando, tá fazendo upload aqui. Vamos ver, vamos ver se vai. <risos> aqui tem como criar a arte do canal, tá? Vai tá indicando. E foi, galerinha! Consegui mostrar pra vocês ao vivo. No meu canal de autoridade não tá acontecendo isso, só consigo ver o celular. Então, vamos lá. No desktop. Né, o computador de mesa vai ficar desta forma, o cachorrinho não aparece porque tá só canal dicas aqui o que, que nós poderíamos estar fazendo? Vim aqui no Canva e tá rede isso aqui eu vou pegar o modelo que eu tenho aqui deixa eu ver se eu acho aqui, se eu não achar eu acho, no, no Google tem, eu vou tentar aqui ó. tá vendo? são canais que eu estava criando tem um modelinho desse, que como é que se faz com esse modelinho? Vamos lá, vou ensinar vocês também. Vou clicar aqui em cima desse aqui, que era um outro canal que eu tinha. Não tenho mais nesse canal. Sucesso digital. Vamos lá. Vou, aqui, redimensionei. Vocês podem ver essa parte do cachorrinho aqui. Ó. Vamos lá. Ó, aqui dá pra cortar também, galerinha. Clicou duas vezes em cima da imagem... Eu fechar aqui, Ó, vou clicar duas vezes em cima do cachorro aqui da imagem do cachorro e dá pra cortar. Tá? Vocês podem estar tá cortando isso aqui. Eu não quero cortar. Então, eu vou tentar mexer aqui no cachorrinho aqui. Eu quero essa que pegue a parte do cachorrinho. Então, eu vou diminuir essa imagem. Como é que eu diminui? Vem na bolinha, sobe atrás trás. Eu diminui a imagem. Eu vou aumentar mais um pouquinho, porque eu só quero a parte do cachorrinho, né? Então eu vou deixar aqui a parte, tentar deixar o máximo aqui a parte do cachorrinho. Pronto. Essa parte aqui é a parte que cabe nos monitores que nós temos aí. Então eu vou pegar e vou colocar o cachorrinho aqui, ó. O cachorrinho ainda ficou sem olho, tadinho. Isso, tá. Eu vou pegar e vou colocar aqui Bem rentinha a linha de cima Pronto Como ficou, como vocês podem ver Ficou aqui, ó, canal dicas, inscreva-se Essa seta eu vou colocar aqui A lâmpada Eu vou descer o balãozinho aqui, ó Vai ter que diminuir Porque ficou muito grande, pronto Canal dicas E a lâmpada eu vou colocar aqui dentro Com certeza tem que diminuir Porque ela tá muito grande prontinho tá? tá aqui vocês podem não se preocupe com essa parte preta aqui que não vai aparecer não então vamos lá vamos baixar novamente esperando carregar a barrinha aqui é azul Um vai ficar canal dicas um aqui, porque aqui já tem um canal dicas, vou clicar em salvar, vamos voltar aqui no youtube no youtube aqui, deixa eu fechar isso aqui, adicionar arte do canal, selecionar a foto para o computador, canal dicas um vai fazer o upload, vamos ver se essa vai agora a expectativa <risos> E foi... Aqui, galerinha, como é que eu quis mostrar para vocês, ó, tá vendo? Já ficou um roxinho aqui do cachorrinho. Aqui apareceu o preto, tá? Porque eu não cobri, mas aqui no desktop não aparece e nem no celular. Só se o canal for acessado de uma televisão. Mas aí vocês podem estar tá fazendo. Pegando esse modelinho que eu vou deixar para vocês, tá? Esse modelo aqui que eu vou deixar. Então, o que, é que nós iremos fazer? O canal Dicas ficou legal, Tá? canal dicas ficou legal poderíamos estar subindo essa, a setinha, só a setinha inscreva-se eu, eu não vou mexer nisso para não tomar muito tempo aqui, vocês, mas aí vocês vão adiantando aí de vocês, tá vou mexendo aí, Paula Souza ficou lá em cima, tadinho e aumentar tudo porque quando vocês forem colocar aí a arte do canal vai pegar tudo isso aqui na tv na tv vai pegar tudo isso aqui mas o canal dicas vai ficar bem mesmo centralizado pro desktop e pro celular, ok? Ajustar corte, vocês podem estar ajustando o corte aí de vocês, tá? Pro canal aí, ó, vocês podem estar ajustando, só canal. Aí vocês podem estar ajustando, eu vou cancelar que eu não vou Oxe, foi não. Vou vir nas minhas fotos, suas fotos, eu já carreguei, então posso carregar ela de novo. Viu? Suas fotos, fica todas as fotos que você mexe dentro do canal, tá? Suas fotos, selecionei. Então, não quero ajustar o corte, eu só vou clicar aqui, ó, ajuste automático. Pronto, ele já automaticamente ajustou a capa no nosso canal. Clique em selecionar. E prontinho, salvou aqui o o nosso cachorrinho Canal Dicas. Como eu falei, pode estar subindo a setinha aqui. O inscreva se podia estar colocando aqui por dentro da da barrinha aqui, ó. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Aí, subir a setinha. Vou diminuir um pouco mais ela para ela entrar aqui certinho. Pronto. Quando eu fosse baixar, e aparecer, ó. Iria aparecer aqui o inscreva se e a setinha, tá? Bom, galerinha, a arte do canal foi criada. Agora o que falta eu ensinar para vocês aqui do YouTube, né, no básico do YouTube. Só falta eu ensinar para vocês como subir um vídeo pro canal. Então, fiquem ligadinho aí que eu no próximo vídeo vou estar tá mostrando como vocês podem estar tá subindo um vídeo pro canal aí de vocês, OK? Para editar um vídeo, grava um vídeo para editar, dá uma olhadinha no canal, porque tem um... um vídeo bem legal aí eu ensinando como é que se edita um vídeo no Camtasia Studio 8 para quem não tem o Camtasia, dá uma olhadinha no canal também Que tem vídeo que eu gravei e eu dou a licença do Camtasia Studio 8 Não é preciso pagar nada, simplesmente fazer um download a instalação do Camtasia que está dentro da pastinha do download e lá vai ter também a licença do Camtasia então galerinha, espero que vocês gostem do vídeo dê aquele joinha aí para ajudar o canal, se inscreva no canal para não perder mais essas aulinhas que eu tô dando aí e deixar um forte bem apertado abraço em cada um de vocês, em cada um que estão me ajudando aí nesse canal o intuito aqui é só passar ajuda para vocês que tem uma dificuldade tem algumas sugestões que queira aprender aí eu deixa no comentário que eu posso estar tá gravando pra vocês sim tá? na medida do possível eu tô aqui para ajudar cada um de vocês com dúvidas tá? então galerinha é isso fico o próximo vídeo e um forte grande abraço pra vocês, os links eu prometi vai estar na descrição e tem mais algumas novidades também para vocês estarem conhecendo na descrição. Valeu galerinha, fique com Deus cada um de vocês aí, papai do céu abençoe a todos e até o próximo vídeo.